que alívio hein, pessoal a gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo o que que a gente pode esperar do Bitcoin após esse rompimento aqui que foi fantástico então bora lá para o vídeo de hoje bom vamos lá pessoal só fazer update para vocês aqui agora que tá acontecendo aqui no Bitcoin esse rompimento para cima aqui, que foi muito importante mesmo tá, tá acompanhando aqui agora eu tava pessoal nos últimos dias aqui bem assim ansioso com o mercado porque eu falei para vocês sobre a SP500 inclusive no último vídeo né SP500 aqui ó rompeu a região dos 4.300 pontos aqui né então botando muito risco no mercado eu tô acompanhando aqui o, o gráfico do Bitcoin e subindo o stop loss aos pouquinhos né pessoal que tava me dando um pouquinho de esperança aqui no, no com Bitcoin era realmente aqui ó os indicadores de sentimento que tinha um long short ratio que hoje é, mais cedo aqui para mim de manhã no meu horário, estava abaixo de 1, né pessoal, isso aqui tá estava me, me dando muita esperança de ter possivelmente um pump no Bitcoin, eu fui subindo meu stop loss aqui, né E graças a Deus não pegou o stop loss, eu consegui surfar essa onda aqui, né? então agora pessoal, a gente vai dar uma olhada no curto prazo, o que a gente pode esperar do Bitcoin, não se esqueça de deixar o like para apoiar aqui o conteúdo, né? O canal e também participe aqui pessoal do grupo do Telegram. Tá, são mais de 3.400 pessoas no grupo, então várias pessoas tocando ide ideia sobre, sobre outros ativos aí, né? E também sobre Bitcoin. Tá, então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico rapidamente. Então, pessoal, isso aqui foi muito importante. Esse rompimento aqui, ó. a gente teve essa, essa cunhazinha aqui ó, de baixa, né? Vou aumentar um pouquinho a tela um pouquinho mais. Tinha essa cunhazinha aqui de baixo pra, ó, que a acompanha acompanhando com o Bitcoin. E aí nosso receio é toda a gente perder aqui essa região, né? A região aqui dos 40 mil dólares, né, pessoal? Eu tinha botado meus top stop loss aqui. Tinha botado aqui abaixo da região dos, dos 40 mil dólares aqui o stop, ó. E fui torcendo aqui o Bitcoin não pegar stop e ele acabou, né? Tendo suporte bom nessa região aqui. É, e fui subindo o stop à medida que o preço foi subindo aqui também, tá? Estava realmente apreensivo com o Bitcoin aí nos últimos, nos últimos dias aqui, né? Nas últimas horas, inclusive, a gente teve esse pump para cima. Então, pessoal, isso aqui foi muito importante, tá? Para mim, isso aqui é, é extremamente importante. Mas o que eu tô de olho aqui agora, né? Que de vocês olharem também no gráfico de vocês, ó. É olhar, pessoal, essa região aqui de também uh, de Fibonacci, né? De novo, aqui, ó, do topo tá? até o fundo, ó. Essa região que o Bitcoin teve resistência foi a região de 618. Vou até mudar aqui o meu Fibonacci, ficar um pouco mais fácil de vocês lerem também aí no gráfico. Tá, então vou botar aqui minhas linhas para o lado direito. Vou ver aqui. Uh, para os lados direito aqui. Tá, então, a região de 618, essa região aqui, ó. aqui que a gente teve resistência para o preço. Tá? Então, de novo, pessoal, não tem nada garantido. A gente tem que romper aqui agora para o Bitcoin a região aqui dos 48 mil dólares, 48.500 dólares seria ideal para a gente romper aqui, ó. Porque essa região aqui, rompendo esse nível. Seria que a gente conseguiria romper essa tendência aqui, acabar com essa tendência de baixa, tá? Por enquanto a gente continua em tendência de baixa aqui, na minha opinião, tá? A gente tem, enquanto a gente romper essa região de 48.500, 600 dólares mais ou menos aqui, pessoal, tá? para mim não tem nada garantido e o Bitcoin teve resistência exatamente aqui na região de 618, tá? Então, isso aqui eu falo sempre para vocês nos meus vídeos aqui, pessoal. Essa região de 618 aqui é bem importante, tá? Que o Bitcoin bateu exatamente ali. E se ele não conseguir agora ter um suporte, né? O que eu estou olhando agora para o Bitcoin é o seguinte, ó. Então essa região, aqui, a região dos 47.800, 900, a gente tem que conseguir romper. É, vamos puxar agora o Fibonacci desse último pump que o Bitcoin teve aqui, ó. Desse fundo aqui até esse topo. Agora é o seguinte, pessoal. Seria importante ter um suporte aqui nessa região aqui dos 45.260, que Seria aqui a região de 3.82, né? conseguir ter um suporte que seria, inclusive, esse topo aqui, ó. Esse topo aqui anterior, né? Bem próximo aqui, na verdade, dessa região, ó. Tá? Então, eu estou olhando aqui de olho nessa região aqui agora. Né? A gente poderia ter um suporte aqui agora e voltar a subir com preço. Isso tá? que seria o ideal para a gente acompanhar. Vou puxar também aqui o VPVR. Aliás, pessoal, esse indicador aqui, o VPVR, eu até quero fazer um vídeo sobre ele para vocês. Ele é gratuito aqui no terminal da Tânia. Eu até vou mostrar para vocês como eu configuro aqui esse, esse, esse, esse indicador aqui. Tá? Geralmente, eu boto aqui, uh, aqui 200. Tá? Eu acho que vou usar 200 aqui. E aqui eu uso 100 tá? para poder ver. A área toda aqui. Então, ó, a gente pode ver que essa região aqui, pessoal, agora a região aqui que, que o. Uh, essa região aqui, que tem um suporte melhor aqui é a região dos 43.900 dólares nessa, nessa faixa aqui de tempo. tá de puxar aqui um tempo maior, a gente pode ver que agora um, teria um suporte muito bom aqui na região dos dois eh, dólares. Aqui seria um suporte muito bom para o Bitcoin aqui agora. Toda essa pernada que o Bitcoin fez. Seria um suporte bem bacana aqui. Eu acho que estaria próximo até, inclusive, se eu puxar aqui, puxar, puxar o meu, mudar aqui o meu Fibonacci, 236, seria mais ou menos essa região que 236, bem próximo também aqui. Eu não uso muito essa região de 236 aqui no Fibonacci, tá? mas, é... então enfim, é bom ficar de olho aqui. Então, um bom suporte aqui agora na região dos 46 mil dólares para o Bitcoin. Tá? Isso aqui vem bem interessante. Senão, o suporte melhor que eu estou olhando de olho aqui agora, o Bitcoin é a região, essa região aqui, ó. Dos, uh, dos, aqui de 45.260 dólares, tá? Pessoal, eu subi meu stop loss aqui, ó, um pouquinho abaixo dessa região aqui agora, tá? Subi aqui, uh, aqui mais ou menos pra região dos 43.000, aqui, 43.400 dólares, nessa faixa aqui, agora, minha stop loss tá aqui, tá? Vamos ver o que aconteceu com o Bitcoin, tá? Por enquanto, pessoal, tô bastante bullish aqui, tá? Porque... A gente está é, realmente com o um indicador de sentimento apontando e que pode ter mais pump para Bitcoin. Mas estou acompanhando aqui também agora né, os indicadores uh, o indicador de sentimento e também a, a, a SP500, pessoal. Muito importante acompanhar a SP500 aí de perto, tá? Eu estou aqui de olho, aqui agora. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo uh, na SP500 aqui. Só para... só pra, né, acho que está com o gráfico aqui aberto, na verdade, aqui na, no terminal da... Aqui na TradeView, na verdade. Então, esse é o nível que é importante ficar acima aqui agora, pessoal. Essa região aqui dos... 42 mil aqui, 4.200 pontos aqui seria bem importante. Mas com esse pump do Bitcoin, a gente deu uma boa descorrelacionada aí com as pequenas. Isso aqui foi muito bom mesmo, tá? Um sinal bem positivo. A gente tem uma. Acabar com essa correlação com as pequenas seria muito bom, pessoal, tá? para o Bitcoin seguir a história dele, porque se o Bitcoin repetir a história que ele fez a gente, nos últimos dois ciclos aí o Bitcoin. A gente vai buscar a casa, até o final do ano, eu espero o Bitcoin buscar os 100 mil dólares, pessoal. Essa é a minha expectativa aqui para o Bitcoin. Eu só realmente estava assustado aqui com a SP500, com todas as notícias bearish que estão saindo no mercado, tá? Então, realmente isso está botando bastante medo. Vamos olhar também aqui, ó, o, o índice do dólar, que isso aqui é importante acompanhar. A gente teve uma resistência também forte aqui nesse... Eu tinha utilizado esse coinzinho para vocês também aqui, essa linha. A gente teve uma resistência forte que dá agora para o dólar também nesse momento. Né? Vamos acompanhar, porque o dólar fez aqui um padrãozinho, pessoal. Ele né? fez um... Um Wzinho aqui ó, fez também um oco invertido, tá? Então é um padrão aqui de reversão de tendência, tá? Uma tendência de baixa muito forte aí, né? Desde praticamente de março de 2020, né? Corona até, até agora ali, até né? recentemente que ele teve essa reversão nessa tendência. Então, eu vou acompanhar esse indicador aqui porque ele mostra a força do dólar em relação a outras moedas. Então é importante, né? O Bitcoin ele só tem valor aí na verdade com o dólar fraco, né, pessoal? Como então, funciona basicamente o com o, a impressão de dinheiro, né, enfim. Até tem outro indicador que eu uso também aqui nos meus gráficos, eu não sei se está aqui agora, não sei se eu coloquei aqui agora, que é o M2, se é eu achar para vocês aqui também. E essa é a impressão de dinheiro aqui, né. Ó, estoque de dinheiro aqui do, do, do Fed lá, né. A gente pode ver subindo aqui agora. Eu gosto de botar o gráfico semanal, inclusive, aqui. Ou até mensal também, inclusive, aqui. A gente pode ver. Aqui o Money Stock aqui do, do Fed aqui deu uma, até uma uma segurada um pouco aqui também, é um gráfico um pouquinho chato de ver, mas no, no, no site da, do Fed dá para olhar um pouquinho melhor, tá? Então, o que eu vou te acompanhar isso é aí, tá, pessoal? Mais o SP500 e o índice do é bem importante, tá? mas eu estou otimista aqui agora para o Bitcoin, pessoal, isso aqui é um sinal muito positivo, eu vou ficar muito mais otimista de conseguir romper essa região aqui dos 48 mil dólares, seria muito bom, tá mas estou esperando aqui suportes para o Bitcoin, essas regiões que eu comentei para vocês aqui no vídeo, tá? e vamos para cima, pessoal, estou bem animado aqui, vamos olhar também rapidamente a dominância, porque isso aqui é importante, tá? Dominância aqui, vamos dar uma olhada que é muito importante mesmo. É, deixa eu puxar aqui o gráfico de. Um gráfico de vou botar o gráfico diário aqui para gente dar uma olhada. Pode você está um pump aqui na dominância. Isso aqui é bem importante mesmo, pessoal, para tipo, conseguir voltar aqui, né? É, ter mais, uh, um pouco mais de clareza aqui no mercado, né? Porque enquanto a dominância estiver muito baixa para mim, bota muito risco no mercado. Para mim, a dominância subindo seria muito bom. tá. Então é isso, pessoal. Agora eu estou acompanhando basicamente essa região aqui de, que eu falei para vocês, a tração Fibonacci. Mas também é muito importante conseguir romper a região lá dos 51 mil dólares, né? Não se esqueçam a gente tem que conseguir romper, voltar aqui, subir e conseguir romper essa região aqui, a faixa dos... Aqui, ó, dos 51 dólares é bem importante para a gente conseguir ter realmente esperanças aqui de buscar, né, agora uma, uma nova máxima histórica, tá bom? Então, vou só um update rápido para vocês, pessoal. Demorei para fazer o vídeo hoje aí porque eu acabei mudando de lugar aqui, fiquei com a internet um pouquinho complicada, tá? Mas amanhã eu vou fazer vídeo para vocês, esse domingo também, tá? Agora estou com o tempo mais livre aqui, estou estabilizado e vou conseguir fazer vídeos mais constantes aí para o canal, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, então deixa o like para apoiar, se inscreva se você não está inscrito a gente se vê aí em breve para mais um vídeo. Um abraço!